ORAÇÃO DA LEI DA ATRAÇÃO No meu universo interior, dentro de mim, alguma coisa se modifica e eu me torno mais vibrante, mais centrado, cada vez melhor nos meus sentimentos e nos meus entendimentos. Estas palavras são de grande valia, importância e mudança. O som da minha voz traz a vibração, a energia vibra, ecoa e alcança todo o o universo enquanto gravo ouço e falo estas palavras tudo de bom se reúne dentro de mim tudo vem fácil simples assim e uma força de vibração de energia se alinha ao todo e eu entro no meu vórtex, me alinho, me sintonizo com tudo aquilo que eu desejo, que agora é parte de mim, somos um, eu sou isso e isso que eu quero sou eu. Eu tenho, recebo, permito e atraio tudo de bom, não uma parte ou um pouco, mas tudo o que é bom para mim, pois é normal, é para ser assim, é meu direito garantido no universo de vibração? que o que eu mereço venha até a minha mão um alinhamento com o universo por 17 segundos já são suficientes e ultrapasso isso vou além disso sinto respiro vibro e como um ímã. Atraio a vida que mereço. Atraio toda a riqueza que, na verdade, já me pertence. Estava apenas esperando o momento certo, a hora certa e a vibração certa. Pelo entendimento e o sentimento de merecer. E por tudo ser tão simples e fácil, eu quero agradecer. Gratidão pela família que recebi. Gratidão pela paz que habita em minha alma. Por este sentimento que me acalma. Gratidão por poder doar esta paz aqueles que me cercam gratidão por haver tanta prosperidade e por sentir que é tão fácil receber gratidão porque eu vibro na faixa do merecimento do recebimento do atrair tudo de bom gratidão por ser um ser eterno e saber disso. Gratidão por ter a missão de aprender, crescer, evoluir sem pedir, apenas recebendo e permitindo receber. Sou grato porque amo. Sou grato por ser amado. Sou grato pela prosperidade e, por isso, ser verdadeiro. Sou grato porque vivo em paz. Em paz comigo e com os outros. Sou grato por ter adquirido o entendimento e conhecimento sou grato porque o universo conspira para que eu cresça, evolua e enriqueça obrigado Deus, obrigado ao universo e a toda energia que recebo de amor carinho, respeito e gentileza, obrigado por ser capaz de enxergar tanta beleza, obrigado pela caridade pela vida que recebi, obrigado pelas pessoas que por mim passaram pelo que me ensinaram, pelo que aprendi e senti. Obrigado por descobrir a lei, a atração, a informação, a transformação que hoje me presenteia com uma nova vida, uma vida com novas missões com novas experiências, com mais oportunidades, com mais facilidades. Obrigado porque tudo se renova, tudo muda e tudo melhora. Obrigado Deus, obrigado a todo o universo em que estamos inseridos pela energia que compartilhamos, pelo amor que somamos, pela riqueza que jorra em nossas vidas. Eu mereço, eu recebo com gratidão, uma fortuna ou a grandeza de um coração. Eu me sinto muito feliz com tudo o que eu desejo e recebo a partir de agora Eu desejo que tudo o que eu desejo seja também oferecido aos que amo, conheço e encontro pela minha vida, não apenas uma parte, mas tudo o que é bom, porque isso é o que é natural. Recebo tanto e cada vez mais. Tanta sorte. Tanta prosperidade. Tanto amor. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Agradeço a Deus e ao Universo. Somos todos